Mais vídeo, de hoje estamos aqui para mostrar como conseguir essas duas maravilhas: essa bonequinha loira que eu não faço nem mim porque ela é loira, loira e o Denny que é um bolsinho abelha. Literalmente, bom, gente. Hoje vamos mostrar como conseguir esses dois bolsinhos: a Lilin e o Denny Denny é mais nome para bichinho de pelúcia, ok. Mas então, gente, a Lily é uma ótima em organização. Em segundo, ela em um segundo, ela limpou a sala de spa, sta, spa, spa, estar <risos> todinha. Danny é um garoto simples e honesto. Sua bondade torna popular entre amigos. Top. Prefiro a Lili porque isso aqui tá muito cara de abelha, ó. Cabelo preto. Roupa preta e coisa. Só falta calças e preta. Nossa, eu pensei, que, eu pensei que ele não tinha. Chapato, chapato. Pensei que Olha! Nossa, o Roblox. Não, não sério, não deram trabalho pra fazer isso aqui, não. Ele só pegou e fez a linha, assim. Gente, eu vou clicar em obter a Lily primeiro. Porque ela é linda. Maravilhosa, god. Vou clicar no Deni. Agora eu vou aqui no avatar. Primeiro vamos botar a Lily. Gente, baixar mais rápido. Se não aparecer nos seus, vai em fantasi Fantasias Prevenidas. Aí vai aparecer. Deni Lily. Isso aqui é as minhas animações de dança e meus coisas. A Lily aqui, ó. Ô, gente, antes eu quero testar a Lily. Em um jogo, Lily, tá? Em um jogo. Caramba, eu tenho ovelha! Mé. Não faz sentido o que, que eu fiz. Ok, gente, eu tô voltando pro corredor. Não sei porquê, eu também tô voltando pro Lucas, todos os jogos que eu não gosto mais, eu tô voltando. <tos> A monguinha, sei lá o que Eu não lembro. No corredor, é f, é f Gente, se as cabecinhas ficam assim... Olha isso aqui! <risos> Gente, eu estou tão gata que a gente vai até passar esse corredor. Gente, essas perninhas... <risos> gente, sério, eu duvido em você aqui, ó. Calma aí, gente. Vamos ver se eu governo soltar no máximo. Ok, não mudou nada porque aqui é o corredor, né? Ela fez uma... Calma. Agora bora testar o Danny, né? A menina tá sendo ignorada no chat. Meu, tem cara de menina! Por que ele tem batom? Por que ele tem batom? Ok. Ele só passou uma base. Ou a boca dele é muito escura? Nada contra, o Danny tá me dando sorte. Olha, Lin, -Lin. tu não me deu sorte não, o Danny tá dando. Não gosto mais de você não, prefiro o Danny. É sério, gente. Bora, bora, bora. Tu, tu, tu. Ai, gente, mas... então só foi esse o vídeo, que vocês tenham gostado. Deixa seu like. O link vai ter na descrição, se o editor lembrar, tá? Essa vai terminar com a cara fantasma. E um... Tem dois olhos aqui, mas ok. Uh... <risos> deixa o like, se inscrever no canal e compartilhe o vídeo para os seus amigos. E é, deixa, deixa eu ver aqui. Gente, isso aqui é tudo que eu tenho, pra quem pensa que eu não tenho nada, tá? Mas, então, pessoal, foi isso. Vê se vocês a gente. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para os seus amigos. Me segue o Roblox, não tem não top.